Então, consideremos agora uma função F, que é uma função de proporcionalidade inversa, e somos dados dois pontos que pertencem a essa mesma função. Damos a coordenada do ponto A, que é, o ponto, que é a coordenada 5, 3, e damos a coordenada do ponto B, onde a abscissa é igual à ordenada, isto é, a coordenada do ponto é A, A, e também nos dizem que o A é sempre positivo. Então, vamos lá, filho. O que é que nós sabemos? Sabemos que o f é uma função de proporcionalidade inversa, logo sabemos que é do tipo y igual a k sobre x, onde este k que aqui está, este k vai ser a minha constante de proporcionalidade inversa. Então, já sabemos que a constante é sempre o produto entre o x e o y. Então, uma vez que nos dão aqui dois pontos, o ponto A e o ponto B, eu sei que no caso do ponto A, a constante vai ser igual a 5 vezes 3, que dá 15. E também o ponto B, a constante será A vezes A, que dá A ao quadrado. Se são as duas constantes, o que é que nós podemos fazer? Podemos dizer que A ao quadrado é igual a 15. E agora isto é uma equação de segundo grau. Passamos para o outro lado, para o segundo membro, como mais ou menos raiz quadrada. E qual é que nós optamos? Uma vez que nos é dito que o A é positivo, Chegamos com A igual a raiz de 5. Será que eu tenho que fazer um valor aproximado? Bom, isto é, ver à calculadora, quanto é que dá raiz de 15? Claro que não. Porquê? Porque temos é que o valor exato. E sempre que é valor exato, deixamos estar em raiz.